E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e estou trazendo mais um vídeo para a série de desenvolvimento web utilizando Python. Nesse vídeo eu estarei passando para vocês o passo a passo de instalação e configuração do nosso ambiente de desenvolvimento no Windows. Então vamos iniciar pelo Python. A primeira coisa a fazer é verificar a sua versão do Windows e saber se ela é 32 ou 64 bits. Para isso nós iremos abrir o Windows Explorer, clicar com o botão direito sobre meu computador aqui, né, este computador. E nessa linha aqui, ó, tipo de sistema, nós vamos ver aqui, sistema operacional de 64 bits, né, x64. E se o seu for 32, provavelmente não vai aparecer nada, vai ficar só sistema operacional, ou pode aparecer escrito em 32 bits, né? Então, a Uh, tem um atalho também que pode ser utilizado né, para chegar na mesma tela que é pressionar a bandeirinha do Windows com a tecla Pause Break e você vem direto para essa tela. Bom, agora uh, que a gente já viu a versão a gente vai acessar o site do Python, né? Então o endereço é python.org e aqui né, tem a aba Downloads. Vamos baixar a última versão para o Windows. Então tá aqui, 3.6. Uh, mas a gente pode clicar aqui para baixar um uma outra versão. Só que claro, nós vamos estar baixando a última versão disponível, né? Então, uh, clicando aqui vai ser a última versão do release, né? Então tem algumas informações. E aqui embaixo a gente tem o, as opções, se você quiser baixar em zip, né? Então tá aqui, x86 eh, x86 64 é para 64 bits. E só x86 é 32 bits, certo? Então, o executável, né, essa aqui, é executables é Taylor, mas como o meu 64, vou baixar esse aqui. Por que, que a gente não utiliza uh, o download direto por aqui? Porque pode ser que é uh, a versão que vem aqui é 32 bits para ter compatibilidade com com os dois, né? Se caso a pessoa não vê. Mas como é mais otimizado né, o uso dos recursos em 64 bits 64 bits, A gente tem que procurar baixar né, a versão compatível Então aqui está a opção certo? Bom pessoal, e agora daí com o download finalizado A gente vai proceder com a instalação né? Então é só clicar aqui para executar E clicar em instalar. now mas antes de clicar, a gente precisa ativar essa opção aqui, ó, ADD Python 3.6 de path. É muito importante você marcar essa opção, porque ela permitirá usar o comando Python no, no terminal, em vez de a gente passar o caminho completo, que seria esse aqui, ó, por exemplo, né? tem que digitar tudo isso aqui, a gente só vai escrever Python. Né? Vai facilitar muito e a gente vai sempre estar tá utilizando, então lembre-se de marcar essa parte aqui, tá? Agora é só clicar aqui em install now, uh, a clicar em sim para aceitar, e ele vai começar a instalação. Finalizando aqui então, né, é só a gente clicar em fechar, se aparecer uma mensagem aqui para alterar o tamanho de, de limite, é só você clicar ali e clicar em sim, então, fechando aqui, a gente vai para a próxima etapa que agora é criar o nosso Ambiente de Desenvolvimento, né? o Ambiente Virtual. Para isso, uh, a gente vai escolher um local onde vai fazer esse desenvolvimento, né? e aqui que nós vamos instalar uh, os recursos que vamos utilizar. Esse ambiente é super importante para ele dividir os seus projetos, ou seja, você está fazendo um projeto aqui do canal com alguns recursos em determinada versão. E daí você quer fazer outro projeto que utiliza algumas outras funcionalidades, ou as mesmas, mas em versões diferentes da que a gente utiliza no, nesse projeto, né? O do canal aqui, por exemplo. Então, como você iria fazer para isso dar certo se quando você instala algo, ele é acessível sempre e na mesma versão, né? Se você instalar qualquer programa aí, uh, você vai poder acessar de qualquer usuário, ah, né? Se você deixar para todos os usuários ou na sua conta mesmo, você vai acessar de qualquer canto. E quando você quiser instalar uma versão mais nova, por exemplo, você vai ter que atualizar a antiga. Né? E aí o que acontece? Uh, vai dar conflito de versões. Então é aí que entra o um ambiente virtual. que Para cada projeto que você cria, uh, é somente quando esse ambiente estiver ativo, você terá os recursos que você instalou ali. Então você pode ter vários projetos sem se preocupar com a incompatibilidade de versão e outras coisas. Né? Quando a gente fizer a instalação aqui do Django, por exemplo, ah, a gente instala a versão do Django 1.11, que é a última que tem. Mas a versão 2.0 já está saindo, na verdade já saiu em abril. Então se você quiser num projeto usar o 2.0 para aprender a fazer no 2.0, não vai ter problema. Porque num vai estar a versão 1.11 e no outro a 2.0, por exemplo. Então, para fazer isso, nós iremos inicialmente criar uma pasta para organizar melhor nossa estrutura. Então, aqui, né, vamos criar uma pasta. E eu vou dar o nome dela de projetos.dm.channel. É, vale ressaltar né, que, para evitar erros, a gente sempre deve procurar não utilizar acentos e nem espaço nos nomes, seja em pasta ou arquivo. Então, por isso que eu usei o underline aqui. E as letras tudo em minúsculos também ajuda bastante, porque uh, como a gente trabalha bastante com o terminal para fazer os comandos, uh, os espaços às vezes podem em erros, né? Então a gente procura não colocar. Bom, acessei a pasta aqui e agora a gente vai uh, dentro da pasta abrir um terminal, como é que faz isso? Você pode apertar a tecla shift e o botão direito do mouse. E aqui nas opções vai ter abrir janela do PowerShell, por exemplo, no Windows 10. Se for no Windows 7 ou no 8, vai aparecer abrir o CMD. Então, o PowerShell e o CMD são quase iguais, mas eu vou fazer pelo CMD que todo computador tem, né? E é melhor. Então, a gente pode vir aqui no iniciar, abrir o CMD e navegar até o diretório. Né? Como que a gente faz isso? É só no meu caso a minha pasta está em outro disco que é o D 2 pontos então aqui CD Documentos e a minha pasta opa, não é LS então a minha pasta está aqui né projetos DMT então vou dar um CD projetos e é aqui por isso que eu falei que o espaço é, atrapalha né porque às vezes quando a gente entrar nos diretórios pode dar erro então, CLS limpar a tela então, agora a gente está dentro da pasta. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o Python foi instalado devidamente e se aquela opção de adicionar o caminho, né, o path, está funcionando corretamente. Então para isso a gente escreve Python é, e dois ifs ali, né, uh, tracinhos, verso. Então aqui ele vai retornar a versão, ó, Python 3.6.2. Caso de erro, que ele não encontre o comando Python, né, que ele vai dizer que o Python não é reconhecido como programa interno, é bem simples. Você vai vir aqui no este computador, botão direito, propriedades, né, vai vir para essa tela, que é o mesmo atalho do Windows Pause Break. Configurações avançadas do sistema. Né, e aqui embaixo, na né, aba avançado, variáveis de ambiente. Clicando aqui, você vai ter essa linha aqui, ó, Path. Você pode clicar em editar E tem que ter as duas linhas do Python aqui Pelo menos uma é obrigatória Se não tiver, o que você vai fazer? Vai clicar em novo E vai digitar o um endereço referente Ah, você não sabe qual que é o endereço Clica aqui em procurar E vai até onde você instalou o Python Então, por exemplo, aqui Meu computador, deslocar o C E arquivos de programa Como eu instalei 64 bits estar tá nesse aqui e você vai estar colocando. Ou aqui no arquivo de programas. Né? Depende de onde você instalou. Às vezes está no diretório principal, também varia da versão. Então por exemplo aqui já está em outro local. Está né? na VP Data Local. Não é muito comum estar tá instalado nesse local aqui. Mas foi onde ele colocou o padrão. Então quando você for fazer a instalação também dá para cuidar disso. Mas marcando aquela opção você não tem que se preocupar com a questão das variáveis é só clicar em OK em todos eles e você tem que fechar e abrir o terminal de novo acessar a nossa pasta aqui bom, funcionando aqui, ele retornando a versão, né, Python 3.6.2 uh, é, a gente vai digitar a linha pra, com, é, pra fazer a, instala a criação do nosso ambiente né? então pra criar o um ambiente basta digitar Python o comando ali traço m venvi, de virtual né? e o nome do ambiente né? então aqui no nome do ambiente vai ser o nome que a gente vai dar para o nosso ambiente virtual né? então eu vou dar por exemplo é dm underline né? é só dar um enter ele vai carregar o, os arquivos necessários a gente pode ver que ele já criou o diretório aqui, né? mas ele ainda está fazendo a cópia dos arquivos. Então vamos esperar finalizar aqui. Bom, finalizou e a gente pode ver que tem a pasta aqui que ele criou, né? um novo diretório. Acessando dentro a gente tem mais algumas pastas e são arquivos de configuração da, do ambiente. Né? O que a gente for instalando vai vir para essas pastas aqui também. Agora a gente precisa ativar esse ambiente que a gente criou, né? Então, para isso, você vai digitar o nome do seu ambiente, né, entrando aqui na pasta, então, dm.env barra scripts barra né, activate. Opa, eu esqueci. é contra a barra, tá, pessoal. Se você usar a barra normal, ele não, ele tenta acessar o diretório, não dá. É contra barra. Então é isso. Né? Aí pode se perceber, deixa eu limpar a tela. Aqui. É, podemos perceber que aqui na frente da linha de comando agora tem essa entre parênteses aqui, DMEnv, que é o nome do nosso ambiente virtual ali. Então isso aqui serve para indicar que você está trabalhando no no seu ambiente virtual, então tudo que você fizer aqui, que está lá, vai ficar só dentro do ambiente. Caso você queira sair, é só escrever deactivate, né? então já some os parênteses ali e volta tudo normal. Então vamos ativar de novo. Como é que faz? DM, underline, env, contra barra, scripts, contra barra, activate. Então estamos de volta aqui. Vou na tela. Bom. Com o ambiente ativo, nós iremos proceder com a instalação dos outros recursos. Para isso, utilizamos de uma linha de comando também muito simples, que é pip install pacote. Onde pacote é o nome do que a gente quer instalar. Né? E vale ressaltar que a gente pode especificar a versão né? do que a gente quer instalar. Isso é bem importante, porque a gente vai precisar depois, na questão dos servidores, é no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente exporta o, todas as versões todos os pacotes que a gente instalou para fazer uma cópia fiel no, na, no outro ambiente virtual que a gente for fazer então para não ter que instalar manualmente a gente gera um arquivo txt e ele vai você vai lá e importa depois esse arquivo txt aqui pelo pip e ele instala tudo sozinho então para especificar uma versão você vai botar o nome do pacote dois sinais de iguais e a versão, por exemplo, 1.3.5 né? Ou se tiver letra Aí vai depender de como que é escrita a versão Mas é simplesmente assim você vai estar tá especificando qual versão você quer Então, agora para esse comando aqui eu vai, Vamos começar instalando o Django Então para isso, é pip install Django E ele vai começar a coletar o Django Vai fazer o download lá do, do repositório E... Terminando o download, ele vai proceder com a instalação. Né? Então, vamos aguardar aqui. Então, finalizando o download aqui né? e a instalação, ele baixa um outro pacote aqui, junto também. E a gente vai prosseguir com a, com a instalação dos outros pacotes. Né? É tudo igual. Aqui, pip install django uh, bootstrap. 3 para a gente estar tá instalando o bootstrap, né? então só dar um enter também, uh, você pode pesquisar no Google todos esses pacotes que a gente está instalando aqui, né? o Django Bootstrap 3, o Django e você encontrar os sites da, oficiais e eles vão estar tá dando os comandos, né? então aqui terminou de instalar o bootstrap, agora a gente vai digitar aqui também pip install Uh, Django REST Framework né, Para estar instalando o, o REST então, Aqui também é, Os downloads são rápidos, o mais demoradinho mesmo é o do, do Django Mas também depende da sua conexão Como a minha é bem lenta, então demora Bom, uh, fazendo a instalação desses, a gente vai instalar o último que nós temos, que é o Angular, né? Então, só aguardar aqui o termo da instalação do REST e a gente vai prosseguir. Uh, um comentário a passar para vocês é que se não for excluídas as pastas temporárias, quando você criar outro ambiente quiser usar as mesmas versões, né? Especificando aqui, por exemplo, como eu falei, Django igual a igual 1.11.4, ele vai reaproveitar o download que já tem. Então não vai precisar baixar de novo. Né? Se ele já baixou uma vez, ele vai reaproveitar o arquivo que já tem. A não ser que você instale uma versão diferente, né? Então é isso. Vamos tá terminando aqui. Instalou. Agora a gente vai para o último pacote, então que é o pip install. Django de Angular. Deixa eu subir aqui. Então, todos os pacotes estão instalados. né E agora... Uh, a gente vai iniciar um projeto do Django para conferir se está tudo funcionando, se os pacotes foram bem instalados E para analisar um pouco da estrutura deles, né? não vou comentar nesse vídeo Mas para a gente já ver o que, que ele vai criar Então assim, o comando também é bem simples é, é, Geralmente é uma vez que você executa isso, porque é só para criar o projeto, depois o comando é diferente Então é assim, Django passo admin.py arquivo python start project tudo junto e aqui o nome do projeto certo e vai um ponto no final esse ponto é, do comando no final do comando ele é importante para dizer o script que o django deve ser instalado no diretório atual né? nesse que a gente está aqui evitando assim problemas depois na hora de implementar um servidor porque às vezes ele pode, se a gente não colocar esse ponto, ele pode criar algumas pastas em, em outros diretórios Por definição do código ou alguma coisa assim E quando a gente precisar fazer, uh, passar esses arquivos para outro computador ou para um servidor Vai acabar ocasionando erro porque vai faltar arquivo Então é importante a gente colocar o ponto no final Certo? Como é um projeto de exemplo, eu vou deixar assim mesmo Só dar um Enter e aqui dentro da nossa pasta, então, projetos DM Channel, a gente pode ver que ele criou uma nova pasta chamada projeto e outra chamada é, manage.py, certo? Então poderia-se criar um outro diretório para não misturar com a com a env aqui, mas não tem problema. Então criada a pasta ali, a gente vai fazer a execução de mais dois, três comandos, que são eles aí agora utilizando o Python, né? então Python manage.py que é esse arquivo aqui que ele faz o gerenciamento de das, das configurações que a gente precisa né? para a gente chamar as, as ferramentas. Então, primeiro comando é o make migrations que ele vai criar algumas funcionalidades. Bom, não encontrou nada. Uh, o Python manage.py migrate então, ele está aplicando algumas migrações é, com, eu vou, como eu disse eu vou explicar depois esse, esses comandos passo a passo né? por enquanto é só para a gente testar e o último que é o server que como o nome diz é para rodar o servidor então se você recebeu essa mensagem aqui quer dizer que está tudo funcionando corretamente, a gente pode acessar o endereço no navegador ali, é 127.0.0.1 ou o que geralmente se usa é localhost 2.8 então, acessando o site aqui, a gente vai ter a página de boas-vindas do Django né? é, está funcionando, é, é, parabéns, é o primeiro projeto do Django né? essa é a página do seu primeiro projeto então aqui ele diz né, que uh, o próximo passo é você iniciar uma aplicação rodando Python Manager Start App uh, com o App Label, né? É, para esse caso a gente vai fazer nos próximos vídeos, que vai ser os de projeto, aí eu vou estar explicando o que cada coisa acontece, né? Então, voltando aqui no terminal, para a gente fechar é só apertar Ctrl+C C ou fechar o... Na, o terminal e o servidor se encerra, né? se a gente acessar de novo a página não está mais funcionando. Bom, uh, então com todas essas explicações eu vou encerrando o vídeo, mas fique tranquilo que logo eu estarei trazendo maiores detalhes, então se você gostou do vídeo já clique em gostei, adicione seus favoritos e se ainda não for inscrito se inscreve para não perder nenhuma sequência dessa e de outras séries do canal. Né? Uh, o próximo vídeo que eu vou trazer Hoje ou amanhã vai ser sobre a configuração no Linux, que é bem parecido, principalmente essa parte do pip que é igual. E então é isso. Uh, tem só uma configuração aqui que eu agora que eu tô lembrando que eu vou passar para vocês já para fazer, que se eu, a gente for acessar, por exemplo, a página do Django Angular, né? Que é a docs aqui. Aqui na instalação, a gente tem essa parte aqui também, é, além do comando que a gente deu do pip, tem aqui npm install angular 1.5, né? Isso aqui é para fazer o download dos arquivos. Então, para instalar o um npm, a gente vai precisar do node.js. Node então, está aqui. Acessando a página do Node, a gente tem a, a parte aqui, mas vamos em downloads, para a gente poder baixar o específico de 64 bits. Para isso, a gente clica aqui, né, se for Windows ou Macintosh, 64, baixa ele, e faz a instalação. Então, a gente, vamos fazer essa parte aqui. Com o download do Node, então, finalizado aqui, vamos instalar ele. Next, eu aceito os termos, Next, Next, Install. Então, com a instalação finalizada, você clica em Finish, certo? Agora a gente pode fechar a página aqui. E vamos utilizar o comando, então, para instalar. Uh, a versão que está aqui é 1.5, mas já está na nova versão. vamos consultar o site do Angular aqui. Ordem aqui. Então, aqui download anglers, versão 1.6, certo? 1.6.5, está aqui o comando que a gente vai precisar. É... Bom, com ele instalado, né, ali, o Node, tudo mais, a gente vai reiniciar a máquina para que ele possa reconhecer o NPN e depois a gente volta com a instalação do do, da finalização do ângulo. Uh, minha máquina está com problemas, então se eu reiniciar vai demorar muito tempo. E mas é isso, é só, é só executar essa linha lá no nosso na, no nosso diretório aqui, né? no dentro do projeto Dm aqui e está tudo funcionando. Né? Tem o resto do, das instruções aqui, mas aí a gente procede com isso aqui no próximo vídeo. Eu demonstro essa parte de instalação. Então, está certo? Então, com essas explicações, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas, vai, como eu falei, vai ter o próximo vídeo de projeto. Né? O próximo, agora mesmo, é o de configuração no Linux. Para ter os dois ambientes. Como eu não tenho um Mac, eu não tenho como fazer a demonstração em Mac. Mas as instalações são bem parecidas. Né? Instalando o Python, o PIP é tudo, todos iguais. Então é só o Python que vai variar um pouquinho, mas a instalação é bem simples também. Acessando aqui no site você tem o download para Mac, se quiser. Então é só consultar aqui como é que é feito a instalação. Aqui embaixo tem os arquivos, tudo mais. Então o instalador. Então é só fazer a instalação. Uh, então é isso. Uh, se você gostou do vídeo já clique em gostei, né? adicione ele aos seus favoritos porque provavelmente né, você sempre que for criar um projeto você vai ter que usar esses comandos então se ficar em dúvida pode estar consultando o vídeo e se não for inscrito ainda se inscreve no canal para não perder a continuação dessa série né, os próximos vídeos e de outras séries que eu vou colocar no canal e para você que ficou até o final agora uh, eu só tenho a te agradecer e se esse vídeo for útil não se esqueça de compartilhar com seus amigos Assim como eu falei, alguém pode estar tá querendo entrar no desenvolvimento, ou se você acha que é interessante compartilhar essa parte de configuração, porque às vezes alguns tutoriais não têm todas, todas as funcionalidades, aí depende, né? Então, é assim, se você puder compartilhar, eu agradeço. E já que você ficou até aqui, comente ali embaixo, nos comentários, o que você achou do vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, né, que eu posso estar tá fazendo, trazendo para vocês e, ou, dicas, o que você quiser comentar. Né? O comentário é aberto. Então, não sendo xingamento, está valendo. Então é isso, pessoal. Uh, um forte abraço e falou!